Está muito perto. Lá. Esse negócio, é, a, a, a luta contra o petróleo, a gente vai está vai, começando a, a. Sabe? Essa, essa luta está começando a, a, a ser mais proporcional. Porque era uma luta muito injusta, muito desonesta a, a lutar contra o petróleo. Mas a gente está criando força. E, e vai chegar uma hora da virada, pode ter certeza. Até a economia pede isso. Você imagina todos esses veículos terem que ser desativados e criar toda uma frota nova de veículos elétricos. Quanto isso vai gerar de dinheiro, de emprego? De, de, o sacode que vai dar na economia é isso. Isso vai ser bom para todo mundo no final. E o planeta vai agradecer absurdamente. Né? O planeta vai poder respirar. Né? E por consequência, nós também vamos poder respirar. Porque o nosso ar está acabando, a nossa nossa uma caixinha de fumaça. Absurdo.